Questão é 9. E o que tem prejudicado? Por quê? Em relação a esta pergunta, em todo o Brasil, os depoentes assim se pronunciaram. 38,26% indicaram fontes relacionadas a investimentos públicos para o AE, 31,86% indicaram fatores relacionados diretamente à implementação do AE. 16,72% indicaram fatores relacionados à participação da família. 6,75% consideram que nenhum fator tem prejudicado. E 6,43% deram respostas sem relação com a pergunta.